Fala galera, beleza? Quem fala é o Matheus? Bom pessoal, hoje vai ser um vídeo sobre Jason Deluto. Eu não sei falar muito o nome dele Eu até tentei várias vezes falar o nome dele Mas eu não consigo, é bem complicado Não sei falar Jason Mas o BTS eu sei falar, logicamente Então já vai deixar em se stream no canal Porque isso é muito importante que eu vou falar sobre o vídeo dos dois O que o Jason tem a ver com o BTS? Então, bora pro vídeo Eu estava acompanhando o TikTok E do nada eu achei um vídeo do BTS Com a metade do Jason DeLuto Dançando aquela música dele Tá, continuando. Eles estavam dançando. É, eles estavam dançando essa música, os sete garotos estavam dançando essa música, tipo, foi um surto, tipo, as armas.. nossa, alguma coisa tem a ver com isso, por que, que eles estão dançando isso? E quando foram ver a música do Jason, tava lá escrito Bitch Ass Remix, e tipo assim, as armes são muito, são muito assim, com olhos biônicos, porque tipo, quando saiu o álbum do Blackpink, as Blinks foram lá, detectaram com o olho biônico delas E tipo, acharam Cardi B lá como participação do álbum Falei, gente, nem eu percebi isso, cara Tipo, morrando, sabe, as coisas Não dava pra enxergar nada Mas o BTS agora confirmou que dia 2 de outubro Sai o remix dessa música, Save It's Love E lógico que o BTS sempre é um dos melhores grupos do mundialmente Mundialmente é um dos melhores grupos, assim Sempre está nos charts, como Dynamite Tá, eu acho que no segundo e em primeiro charts eu acho que é em primeiro, e Save Love também, não sei se é em primeiro ou em segundo, eu preciso ver para vocês. Mas se eu achar, eu coloco nos comentários fixados para vocês aqui, para vocês conferirem a notícia. E espalhem para todas as armas que essa notícia vai estrondar, porque a gente sabe que o BTS, qualquer coisa que o BTS faz, sempre tá em alta, sempre tá no chart, sempre tá globalizando o mercado americano e a Coreia também. Então já vai deixar o um like cima no canal, porque isso é muito importante. E não se esqueça, pessoal, de entrar no nosso canal parceiro, que é o Vitor Nunes, e me seguir nas redes sociais. Um once perdido. É o Instagram. Então, pessoal, Raneu Ocean, muito obrigado por assistir esse vídeo.